Kenzie, se você fosse um streamer, qual você seria? Pai, Jirostaur, -se aquele cabeludinho lá, mano, com cara de morto. Magreirinho, safado lá, gostosinho. O tal do Kenzie, esse Seria é ele lá, ó. Caramba, o cara deu Ctrl-C e Ctrl-V no, no, na gameplay de galho do cara ali, mano. 26% de win-8. Fudeu, galera. Eu vou medir o Gragas também vai estar tá aqui, galera. A chance de dar merda é muito grande. Nossa, o bolinho de guerreiro é gostosinho também. Ah, para, mano. Olha a vida do cara ficou aqui, vindo, Pelo amor. Que isso, mano? Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Sai, sai, sai de morrer, Deus. tá Ó, Que unlucky, né, mano? Papo reto, velho. Que merda, né, velho? Ó, a vida do cara saiu, é, velho. Papo, o galho jogou muito mal, véi. Lembrando que o Galho aí tem 26% de winrate, galera. Com o galho, né? Ele é, é monocatarino, tá agitando. Brabão. Mas é Galho e fita, pessoal. Mais ou menos. Só sai, velho. só sai, filhão, só sai, só sai. Grongos louco, o endoidou mesmo, mano. O maior que salvou o galho ali foi o shieldzinho que ele ganha. Ele tem um shieldzinho AP que salvou ele. Ó oh, o mano de campo limpo ali do lado aqui também. Ele não vai morrer, né, mano? Ah, tá, velho. Nossa, se ele não morre aqui, vai ficar bravo. Eu... Claro que tem. Quem tura eu, filho? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Caramba, o fidelzinho tá pra jogo, hein, galera? Mano, eu tô sentindo que essa nova Hex tá mal podre, galera. Vocês também tão sentindo, velho? Nossa, tancou tá um quase nada de dano ali, ó. A Hex Drinker do Sleazy, mano. Só tomou na bochija. Deixa eu ajudar o cara a puxar o aqui, pelo amor de Deus. Aí, vai pra casa, fio. Vou fazer um negocinho legal com premiação, mano. Com premiação, mano. Uns 500 conto, tá ligado? Bobear, Se a galera animar, nós vê até mais. Tem que ser um que vai dividir pra cinco. Tem que pensar nisso também. Morri, mano, o boneco desse cara aqui não tem como Ó, oh, tô vivo Galera, quem confia digita 769, mano Quem confia, só quem confia Ah, não é possível, não Não precisa não, galera, deixa quieto Achei que ele ia bater na torre ah, Vou ter que defender aquele top, se pá pra... Tá tirando, hein, Marquinhos O cara mandou ali o Bruno, né? tirando, e bo... tirando e botando, paisão, tirando e botando Mano, que creme, mano, que <risos> Que que vocês estão arrumando? Vou ter que dar um k -k -k no canual também, velho. Tá pegando aí, pai. te que mandar um k -k -k no canual, mano. Que que vocês tá arrumando, mano? Porra é essa, mano? Certeza que tava o pai ele tá com um paiole na boca lá e... <risos> tá pegando aí, pai. Irmão, vai tomar no clube. Marquinhos, montando um time. Queria te chamar pra ser o Jungle Reserva. Eu não. sou o titular, né? Tá tô doido. tô pagando 30 reais de RP por mês. Ô! Não, então agora eu vou. Tá doido, o cara tá me chamando pro time dele aqui, Viena. 30 de RP por chama mês. Chama eu, chama eu, tá também. Tá doido, eu vou. Não, não, não eu vou. ouvir é ruim. Tá doido, agora eu vou. Tá maluco, 30 de RP. Joga o sup também. Joga o sup também. Rico LOL. Agora eu vou. Bora, família, bora, família. Nice. Caralho, tava com saudade de jogar de Fiddle, hein, mano. Isso que é bom, mano. Deu de às vezes, sei lá, ficar spamando a Mumu Super. Aí quando eu volto a jogar Jungle, dá aquela nossa saudade, mano. Aí eu volto a jogar bem, ó. É. Ô, Marquinhos, você viu o calor lá que tá vindo, mano? O calor que tá vindo? É. Aonde? Ué, no O Brasil, aí. Vou ter que colocar um tijolo de teto aqui no meu quarto, não dá não. Qual foi, Zyko? Qual foi, ué. mano? Ué, calma aí, Zyko. Segura as cuecas aí, pai. Pera aí, ué. Mas NT dele, NT, mano. Eu achei que eu ia morrer, eu confesso. Se não tivesse golem, se morria. Uhum. Uhum. Por quê? Vamos lá, vindo, pra passar pra galera. E quanto mais campeões ou minions você mama, minion, boneco da jungle, você mama de uma vez, você cura mais. Mais cura. É, e, na, e na jungle, cura mais. Se fosse minion normal, eu curava pouco. Mas como é minion da jungle, eu curo mais. Por conta do item da jungle também. Ó, oh, esse dragão tá folgado, dragão. Pior que aumentou mesmo, Rafael. A, a conta de luz aumentou mesmo. Porra, é essa, mano? Mata o cara, véi! Deslize é imortal, véi! Aí, ó. Vai pra base, tio. Ah, não que esse cara tá aqui, ó. Né? Nossa, velho, devia ter usado zonas, mas eu jurei que eu ia matar todo mundo, velho Caralho. Caralho, quase, hein, galera, NT, papo reto, velho Pelo menos pegamos o dragão, importantíssimo, mano Tamo perto da alma agora Fudeu, galera, não é possível, velho, que o cara vai ganhar sozinho na side, mano Salve pros machos alfa e arbio, E brigadão pelos seus três meses de salizão com a gente aí, Farhead Obrigadão pelo apoio, meu príncipe, só boa Cadê o Rafael falou ali, ó Era GG isso aqui, hein, mano? Mas né, você pode pegar alma e barra. As duas? Deixa. Sou de Brasília, seu safado. A gente tem que marcar uma pescaria. Minha rapaziada é tudo igual. Modo, cerveja e whisky. Hum. Assim que é bom, Google. Obrigado pelos vídeos uhum. aí também. Parece um caramba, mano. Esse jogo eu foi... joguei clean, hein, mano. Google, é mó roubado. aqui ia fazer é história. mó ali, roubado mano. também. Ó play. De mostrar o fraco o facão pra eles, galera. Mó quando eu mostro o facão. Olha lá. Didi, tropa. Nice, mano.